Hoje estou aqui para mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser vlog de dia das crianças Então é... hoje é dia das crianças Eu não sei se quando eu estiver postando esse vídeo vai ser dia das crianças Mas hoje quando eu estou gravando é dia das crianças Então eu vou para o shopping em comemoração ao dia das crianças Então eu tô com a sandália que eu ganhei Olha, eu ganhei essa sandália da minha tia E com esse vestidinho fofo Então é isso, quando eu chegar lá eu mostro mais para vocês E agora me <risos> Por que não filmou você? Vou filmar Oi, olha aqui, gente, a minha mãe <risos> Só porque ela pediu pra não filmar, tá? Vai no canal do meu pai quando ele fazia Ai, que susto Meu Deus do céu Gente, o balão estourou aqui Que susto Então depois, quando a gente foi em algum lugar, a gente mostra mais pra vocês Achei aqui, gente, coisa mais feia Ai, eu não tenho cara Ai, é muito feio, sério eu tô tocando só porque eu tô gravando. É, eu só tô. É, eu só tô tocando. Oi, hum, eu só tô tocando por causa que eu tô gravando. Gente. Eu tô toca... gente. Olha só que coisa feia. Gente, eu tô tocando. É por causa que amanhã é sexta-feira, 13. Ah, é. Amanhã sexta-feira, 13. Vou comprar um desse para trabalhar na loja. Gente, eles vão. Gente, a cadeira vai dar um recado pra vocês. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo se inscrever no canal, por favor, por mim. Tchau, não vou pegar você, deixa o seu like, se inscreve. Escutaram, né gente? Olha o que meu pai está fazendo aqui. Olha, gente, como o meu pai está. Deu um oi aí, pai. Oi. Ai. Oi, claro, vivo tinha oi. <risos> o pai, isso é aquele. O pai, isso daí é aqueles é. calma olha Aqui ó, a mãe tem. Túmulo com marshmallow, coxinha, coxinha. É negócio, gente, amanhã, sexta-feira, aqui, meu Deus, isso daqui é acende. Esse clima de Natal Natalino Já vai aproveitando pra se inscrever no canal deixar seu like, porque a gente se arruma sem inscritos Então a meta de like Pra esse vídeo vai ser 90 likes Então eu quero ver aí, 90 likes Que eu sei que vocês conseguem, porque vocês são super fofos Então gente A gente já saiu do shopping Agora a gente está indo pra praça pegar dando um pouquinho de patins. Então depois de eu andar de patins, eu vou pra casa. Então, deixa o seu like se inscreva aqui no canal. Efeito especial. É, se inscreva aqui no canal, a gente já está hashtag com 100 inscritos. Então a gente já está com 82 inscritos, por aí. Efeito especial. Então, deixa o seu like se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra quando postar um saber, você saber. Então, um beijo e tchau. Se cair, ganha um like. <risos> <risos> ah, é. Então gente, hoje já é outro dia, a gente está no shopping novamente, mas é porque eu tô juntando com esse vídeo aqui, é por causa que aquela parte do vídeo que eu gravei, deu vendo mais coisas, ficou muito curta. Então eu vou colocar essa parte aqui que é outro dia e eu tô no shopping aqui de novo e eu vou entrar naquela bolha que a gente entra. Na água e fica lá E vocês vão ver como que ela é Então a gente Eu vou lá depois que eu sair dessa loja aqui De roupas E hoje a minha tia tá aqui com a gente também Tá? Então é isso E eu tenho uma novidade Pra vocês que vocês vão saber em outro vídeo Que é sobre um bichinho De estimação Que vocês vão saber em outro vídeo Quando eu mostrar e explicar melhor Então acompanha o vídeo aí Já <risos> que que né? Pois é, é para criança sair, eu acho. Não esquece que a gente tá inscritos E da nossa meta de likes Que é 90 likes Então já deixa o seu like Um beijo e fui